IMDB não é fonte confiável, por quê? No IMDB tem um botão, deixa eu até abrir a notícia aqui, no Resident Database.com Aqui. Este lindo site vocês podem acessar em Resident Database.com Eu vou aumentar essa imagem. Do tipo assim, ah, eu não vi. Eu vou, eu vou aumentar. Esse print, ele foi tirado do IMDB. É, eu não tenho conta, tá? No IMDB. Mas eu poderia ter se eu quisesse. Está vendo esse editar? Aqui? Sabe o que, que significa? Exatamente o que está querendo dizer. E que qualquer pessoa pode editar. Olha só! Caramba! Hein? Quem poderia imaginar o que significa o botão editar? E não é o único absurdo que tem nessa imagem, tá? O Mickey Apostolis, cara, é uma certeza que ele vai fazer o Leon. Ele não pode falar, mas ele vai fazer o Leo. Ele vai fazer o Leo, tá? Lily Gale. Quem é Lily Gale? Foi a atriz que fez a Eida no bem vinda ao Raccoon City. Tem muita gente falando que a voz tá muito parecida da Lily Gale com a Ada no trailer que teve do, do Resident Evil 4 no Showcase. Aí a galera falou que é uma voz bem parecida. Lembrando que a Lily Gale, a gente escutou uma frase dela no filme e uma frase da Eida também no, no, no trailer, mas enfim Tá uh, Joe Thomas Joe Thomas sendo o Presidente Graham Que seria o pai da Ashley Sabe por que, que a pessoa jogou o Joe Thomas aqui? Porque o Joe Thomas Ele fez o pai da Ashley No Resident Evil no Escuro Absoluto Que é a série de animação que tá na Netflix É o famoso jogar certo Tá? Jogar certo, mirar Não arriscar muito Tá? Nicole Tompkins como a Ashley, talvez a voz da Nicole Tompkins, talvez seja a Ashley, talvez seja, eu não duvido nada, eu não duvido nada gente, pode ser que seja, porque a Capcom tá né, é, ela não, não sabe mais, é, ela fez algum, esses dubladores aí eu acho que eles, sei lá cara, eles, eles sabem de algum crime da Capcom, que a Capcom tem que usar eles em todos os jogos, não pode contratar outro. Nada contra eles, mas o que eu quero dizer é que eles estão em todos os lugares, entendeu? Beleza. Salvador Serrano é um ator barra dublador de jogos, que talvez seja a voz do Luiz, talvez seja, não conheço o trabalho dele. Tá. Agora, vamos lá. Sabe esse Alex Zaniel que está aqui, que seria um civil da cidade? Né? Alex Zaniel. Também conhecido na comunidade de Resident Evil como CVX Freak. Ele é um cara que ele, no passado, ele produziu muitos é, detonados. Sabe aquele Game Fax? Lembra do Game Fax? Ele escreveu muito, gente. Muitos Game Fax de Resident Evil. Na época da, da internet, mas dos primórdios ali da internet, tá? Ele manja muito de Resident Evil. Atualmente, ele lançou um livro. Que eu não vou conseguir pegar aqui, porque eu tô toda pendurada de cabo. Deixa eu ver se eu consigo pegar para vocês aqui. Dubladores brasileiros a gente não sabe ainda, Rafael. É, isso aí eles não costumam é, divulgar antes. A gente só vai ter vislumbre disso numa demo, sabe? E ainda assim, mesmo numa demo, eu lembro que, por exemplo, o Rafael Rossato, que é o Ethan, a gente viu que era ele na demo, mas ele não podia falar. Ele, galera, obrigada a todo mundo que tá me mandando mensagem. Da hora, hein, paz! Mas ele não podia falar que era ele. Ele só pode falar no lançamento. Ele fala, valeu, gente! Da hora, hein? Pô. Obrigada aí, um monte de mensagem da hora que eu recebi. Não posso falar sobre vocês sabem o que. Porque tem contrato. Deixa eu pegar o, o que o Alex. Ih, não vou conseguir, não. Ah, vou conseguir sim. Peraí, gente, meu braço! Meu braço tem que tomar cuidado. Aqui. Pronto. Esse Alex Daniel, ele escreveu um livro mais recentemente. Ele escreveu um livro de Resident Evil. Deixa eu mostrar na tela para vocês aqui. Alex Daniel. Uma história não oficial de Resident Evil que ele entrevistou vários produtores e tudo. Esse é o Alex Daniel, Tá? Aí, eu, fui per... eu mandei esse print pra ele, né? Eu mandei esse print pra ele com uma risada. Ou ele é um mentiroso, e ele realmente está no Resident Evil 4. Mas ele disse, definitivamente mentira. Eu mandei esse print com umas risadas pra ele, sabe? Alex Daniel não está, até onde se sabe, pelo menos foi o que ele me falou, no Resident Evil 4 Remake. Ele disse, definitivamente é mentira. Outra coisa, é, essa lista do IMDB, ela passou por mudanças, tá? Porque eles tinham colocado <coughs> anteriormente o Connor Fogarty, que não sei como se fala o nome dele, eu acredito que seja assim, Connor Fogarty, esse dublador, como o Wesker do Resident Evil 4. E assim, o Wesker aparece no clássico, é muito provável que ele vai aparecer agora também né E ele foi o Wesker no Dead by Daylight. Mas isso não quer dizer que vai ser o mesmo dublador. Mas a pessoa chutou seguro de novo. Quem atualizou essa lista? Entendeu? Uh, e uma outra coisa também. E foi tirado, tá? Ele não tá na lista, ele foi retirado, tá? Esse Wesker aqui. E uma outra coisa também, gente. Só para vocês entenderem por que, que não se deve levar a IMDB como uma fonte confiável de algo que nem saiu ainda. Depois que saiu, show. Porque é importante para os dubladores e tal, colocarem o seu nome, ter o seu nome no IMDB. Mas isso depois do lançamento. Não antes, tá? Depois que o jogo sai, tem toda a lista de todo mundo que trabalhou no jogo, né, e tudo mais. Aí sim, depois, é depois ali, aí é bem confiável e é e é uma lista para você consultar mesmo, sempre bem interessante inclusive. Na época do Village, antes de Dimitrescu ter o seu nome revelado oficialmente, especulava-se que ela seria, na verdade, Alex Wesker. Inclusive, o Dusk Golem falou que Alex Wesker aparecia no trailer do Village. O Dusk Golem falou. O Dusk Golem também erra. Acontece, gente. E a atriz e dubladora Mary Elizabeth McGlin apareceu listada no IMDB como responsável por sua voz. Lembrando que a Mary Elizabeth Maglin, ela foi a voz da Alex no Revelations 2 e, mais recentemente, no Resistance. Além da Alex, no Village, também listaram o personagem Daniel Fabron, que também aparece no Resistance. Falaram que o Heisenberg era o Daniel Fabron, que a três era Alex e o Heisenberg ia ser o Daniel Fabron. Não sei se vocês acompanharam isso, mas na época foi o que foi dito, muita gente especulava sobre isso. O próprio Dusk Golem praticamente falou com todas as letras. Que a Dimitrescu era a Alex Wesker. Ele falou que a Alex Wesker aparecia no trailer do Village. Que é o trailer que foi mostrado a Dimitrescu a primeira vez. Tá? E até um tal de Alan R. Eu nunca nem vi esse personagem. Ele foi listado também lá na época. É tipo é o tipo Alex Anil, aqui, ó. Civil do, do vilarejo, da cidade. Tá? Então, de novo, gente, IMDB só é uma lista foda e confiável depois que o negócio foi lançado, tá? Por favor.